uma dica sobre tecido conjuntivo e material pra baixar? Então vem comigo e deixa que o tio Kekê te explica. Fala gigante! Seja bem-vindo a mais uma dica do Tio QQ e hoje a gente vai falar sobre tecido conjuntivo. Lembrando que isso aqui é apenas uma dica para ajudar para quem está fazendo o Enem, para quem está fazendo uma prova rápida da escola. Só que você vai encontrar até dicas e até material mais completo e a aula mais completa lá dentro do meu site que vai aparecer em algum link. Basta clicar aqui, tá? Bora para que interessa, galera. Primeiro, tecido conjuntivo eu posso dividir basicamente em osso. É o tecido maior quantidade do nosso corpo. Então é o ósseo, cartilaginoso, adiposo, hematopoético, ou hematopoético, tanto faz, e o sanguíneo. O tecido conjuntivo, ele generalizando, é um tecido que possui, sim, vasos sanguíneos, mas tem uma exceção. Isso pode ser diferenciado na sua prova, Quem é o único tecido conjuntivo que não apresenta vasos sanguíneos. Quem é? É o cartilaginoso. O cartilaginoso é o único... A vascular, tá? Falando de tecido ósseo, tem duas células importantes em prova. Ósteo é osso, tá? Encontrou ósteo em prova, é osso. Tem uma célula que produz o osso, produz a matriz óssea, a gente chama ela de osteoblasto. Tem uma célula que não produz, mas aquela que come o osso. A gente diz que como tem C de clasto, é C de comer, não esquece. Na verdade, ela faz a fagocitose do osso. Em que sentido, Kenneth? Vamos imaginar que eu armazeno cálcio dentro do meu osso. E o meu osso lá está bem formado, tudo bonitinho. Eu quero tirar cálcio de dentro do osso. Eu vou lá com o osteoclasto, ele come a matriz óssea, tira o cálcio e depois o osteoblasto vai lá e coloca de novo. Então são células relacionadas à fagocitose. Uma pessoa sofre uma lesão no, no, na perna dela. Quem é que vai comer essas, quebrou o osso, quem vai comer as migalhas do osso, primeiro, é o osteoclasto. Depois o osteoblasto, vai lá, tudo bonitinho, produzir osso, tá? Cartilaginoso tem um condroblasto, com, começa com C, de cartilaginoso. Não tem como errar, tá, galera? Cartilagem a gente vai encontrar no nosso nariz, nas nossas orelhas, na nossa epiglote, tá? E assim por diante. Tecido adiposo... Lembra que a gente armazena gordura, a gente tem a nossa pele. Lembrando que pele é formada por epiderme, derme, e embaixo eu tenho tecido adiposo, embaixo da pele, que serve para proteger a gente contra o frio, é reserva energética, então a gente armazena gordura nos adipócitos. Hematopoético é a medula óssea, traduzindo, é o um tutano do osso. Dentro do osso tem um tecido hematopoético. Galera, a medula óssea ela pode ser dividida basicamente em medula óssea vermelha, que produz células para o sangue, medula óssea vermelha, e a medula óssea amarela. A medula óssea amarela ela é basicamente gordura. Ao longo da nossa vida, a gente vai substituindo a vermelha pela amarela. A medula óssea vermelha ela pode ser utilizada como célula Tronco. Pode vir em prova, tá? Sanguíneo. Lembra que o tecido sanguíneo, ele é um tecido porque é formado por várias células. Eu tenho, olha, eritrócito. Eritrócito é o outro nome da hemácia, transporte de gases. Leucócito. Leucócito são os glóbulos brancos, como macrófago, que faz a fagocitose. E também um linfócito. Linfócito, que está relacionado à produção de anticorpos. Plaqueta, se vier em prova, está relacionada à coagulação sanguínea. E o plasma, galera, é uma parte aquosa do nosso sangue. Como é que isso poderia cair em prova? Se uma pessoa está prestes para fazer uma cirurgia e você percebe que no hemograma, ele joga lá em prova que as plaquetas das pessoa, da pessoa lá tá baixas, você vai permitir que ela faça cirurgia? Não, porque ela pode morrer uma hemorragia. Se, como já caiu no Enem, se eu falo que chegou um indivíduo lá, que ele está com a hemácia baixa, o que, é que ele pode ter? Menor quantidade de hemácia. Ele pode estar com uma anemia, galera, e com dificuldade no transporte de gases, tá? Agora, cuidado, se ele está com leucócito acima, muito leucócito, ele pode ter o que a gente chama de muito leucócito produzindo, ele pode ter uma infecção. Tem, na verdade, infecções que diminuem o leucócito, tem infecções que aumentam, então é meio relativo, mas... Tem que resolver exercício, lá exercício ele vai te guiando. É o que eu vou deixar aqui para vocês. Até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. E para você seguir o canal, basta clicar nesse botão aqui. E para seguir outras dicas, clica nesse outro aqui. Quer um curso completo? Então clica vem aqui do lado. Eu aguardo vocês numa próxima dica.